Olá, eu sou a Rudiane da equipe Bling e nesse vídeo iremos falar sobre a configuração de integração com logísticas. Então, a integração com logísticas, ela possibilita a organização das postagens da sua empresa. Nesse vídeo iremos falar sobre a configuração de integração logística com os correios. Então, para realizar a configuração, vamos acessar em Preferências, Configurações de Integrações Logísticas, Aí, caso você não tenha uma configuração ainda criada, você poderá clicar na opção Incluir. Aí, aqui em Descrição, poderá informar a descrição, que nesse caso é Correios. Selecione o tipo de integração, Correios. Aqui você deverá informar o número do contrato com os Correios, o cartão de postagem e o usuário e senha de Web Service. Esse usuário e senha de Web Service, você deverá entrar em contato com os correios, né, com o representante dos correios e solicitar a criação desse usuário e senha de acesso ao Web Service para que você consiga fazer essa configuração e o Bling consiga se comunicar com os correios. Tá? Após obter essas informações, deverá preenchê-las e clicar em autenticar. Clicando em autenticar, será feita uma verificação irá nos informar se a configuração está correta ou não. Então, após, poderá adicionar o serviço dos correios. Aqui no serviço, poderá, irá aparecer todos os serviços que estão vinculados ao seu contrato. Poderá selecionar e adicionar. Poderá aqui também vincular uma transportadora. Poderá ter uma transportadora cadastrada e vincular a esse serviço. Aí, dessa forma, toda vez que você utilizar esse serviço dos Correios, ele já vai carregar na nota fiscal ou na venda à transportadora. Então, aqui a gente pode adicionar. E vai aparecer aqui na listagem todos os serviços que a gente adicionou. Tá? Vamos salvar. Tá? Então, está aqui a nossa integração com os Correios. Agora, a gente pode utilizar um código de rastreio em uma venda. Vamos ver aqui em pedidos de venda, vamos abrir esse pedido aqui, aí aqui em transportador, a gente vai selecionar a logística, que nesse caso é correios, e vai selecionar o serviço. Quando a gente seleciona o serviço, é feita uma verificação se o serviço está disponível ou não. Tá, vamos salvar esse pedido. Tá, vocês podem observar que ao lado vai aparecer o rastro do objeto, vai aparecer esse sinalizador. Tá, então, agora a gente pode realizar a impressão da etiqueta, clicando aqui em imprimir etiqueta de envio, e será impressa a nossa etiqueta. Ou poderão também selecionar e aqui no lado direito clicar em imprimir etiqueta dos correios. Aqui tá? que a nossa etiqueta ela não saiu exatamente completa porque faltam algumas informações aqui do destinatário no nosso pedido né que é só um pedido teste mas então para realizar a impressão da etiqueta pode ser dessas duas formas e lembrando que o serviço dos correios ou da de logística ele pode ser ser selecionado tanto no pedido de venda quanto na nota fiscal tá então após a gente realizar a impressão da etiqueta é necessário a gente gerar a pré-lista de postagem. Para isso, precisamos acessar em Vendas, Integrações Logísticas. Vai aparecer aqui o nosso objeto, o nosso pedido, que é o pedido 104. Tá? A gente, é necessário que a gente selecione ele. Vamos clicar em Gerar Remessas Selecionadas. Ó, quando ele aparece sinalizado dessa forma, é porque existe alguma informação que não está correta. Então, posicionando o mouse aqui, a gente consegue verificar. Uh, nesse caso, são todos os dados do cliente, que o nosso cliente não estava preenchido. Então, a gente pode editar aqui os dados desse cliente. Então, vamos informar aqui um CEP, só para a gente conseguir fechar essa PLP. Vamos pesquisar. Aqui vamos informar o um endereço um número, o um complemento e um bairro. Nos informar, telefone para contato e vamos salvar. Salvar. Então, aqui vamos tentar... Ó, conseguimos gerar a nossa remessa, nossa PLP, e ela está com a situação em aberto. Então, para que a gente consiga fazer as postagens nos correios, é necessário que a gente feche essa PLP, que a gente finalize ela. Então, vamos selecioná-la. E aqui no lado direito, vamos clicar na opção fechar PLP selecionadas. Então, aqui vocês podem observar que existem algumas opções, como imprimir o voucher da remessa, a lista detalhada, e enviar os códigos de rastreamento por e-mail para os clientes. Então, poderão marcar essas opções. Aqui vamos imprimir o voucher, só para vocês terem uma ideia como que ele fica na impressão. Então, vamos fechar PLP. Aí vocês podem observar aqui que ele vai imprimir o voucher, como está aqui na tela. E também aqui ó a situação da PLP já consta como emitida. Tá? Então, daí aqui no lado existem algumas opções, como imprimir o voucher, a lista detalhada, quando for necessário. E também aqui excluir remessas, a opção de fechar PLP, visualizar objetos. Então, aqui existem diversas opções. Então, eu acredito que referente à integração logística com os Correios seria basicamente isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, poderão entrar em contato com o nosso suporte. Tem os nossos manuais que explicam o passo a passo da configuração. E qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. Até o próximo vídeo.